Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu sou grata. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu te amo. Eu sou grata. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu te amo. Sinto muito, por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Sinto muito, por favor, me perdoe. Sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe.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 Sinto muito, por favor me perdoe. Te amo, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Te amo, te amo, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Te amo, sou grata, sou grata, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Te amo, sou grata. Eu te amo.